E aí rapaziada, estamos começando mais um episódio de Resident Evil 7 Show, estamos no momento de perseguição ao Lucas Eu, o Chris e você nessa missão, hein? vamos se ligar ah. Lucas avistado, Chris conseguiu pela primeira vez colocar Lucas na mira Ele foge, instalação adentro, mas não há para onde correr por quê? Tipo, o Chris é do mal, ó. Até, até, até as cabecinhas já foi explodidas aqui. O bicho vai pegar, meu filho. Beleza, rapaziada. Continuando a história aqui com o nosso amigo Chris. Estamos com a faquinha. Com a arminha altamente profissional. Pra quem não lembra, ó, tem as munição que matam os regeneradores e a munição normal. Temos também a escopeta que é altamente pronta para o serviço. E essa granada que neutraliza o inimigo. Rapaziada, vamos continuar aqui com a nossa arminha? A gente tem que seguir o, o Lucas Ah! Sirigai. Oh, o quê Mas aí é, deixa essa -se parada aqui, hein? E aí? Será que você não é tira? Vai lá e vê! Rapaziada, é, se a gente correr, ali, será que será que consegue picar a nós? Eu nem nunca vi! Corre, Chris! Oh, meu, atira a bolinha aí. Oh, oh, oh. Rapaziada, o caverninho tava gelando aqui. Cagão. Beleza, munição para a escopeta pegamos. Mas <risos> é, acho, que, acho que é bom pegar a escopeta, hein? Se eu não me engano. Paga a luz assim? Foi, foi, rapaz! Nossa, curtiu um essa arminha não, hein? Bom de bot, ó, ó, já pega a escopeta na mão, Chris? A abre tranquilo! Beleza, ó, temos uma não, caixinha aqui. Calma aí, calma aí, deixa eu pegar. Rapaziada, like é chefe, tio. Muita munição, Muitos Muitos é chefe. Os amigos, as conexões, sabem Eles não me as como o tipo me preocupar sobre isso. Você vai ter suas mãos O Oh! Chris, uh! faz a barba de estoque! Isso! Uh! Ei! Hey! Uh! Nossa, Chris, calma! Rapaziada, okay. tem isso aí, hein? Ah, não, não eu não acredito. Acredito? It's over. Mm. No, <laughs> no oh, way. Yeah. Just shut up and accept it, Lucas. Love that, Wouldn't you? Oh! oh boy, come here. Oh, This is so Oh, a down here. Infection is at critical mass. Tell me something I don't know. Yeah. Oh, I've got something for you. Oh meu Deus. You're going to need to proceed you. Rapaziada, não você... você se ligou, tio. Nós explodimos hey. ainda o cara! Ele simplesmente tá virando uma coisa grega, hein? Chris, pega, pega logo vocês compreendam Rápido! Rápido! Ó, oh, ó. Oh. O tamanho do Tira no bacon. Oh. Um gigante no teto, tio! Oh, meu deus! Corre, Chris, isso! Ixi! Rapaziada, ó, ó, ó, primeiramente as caixinhas, Uma caixinha tem amor dentro, ó, ó, pega as munição. Ah! Oh. É. Rapaziada, o tamanho, é zóio tio, é zóio, só pode ser zóio, ó. Isso, acaba é a ele. Olha, eu só vejo o zóio aqui. O que? Oh, meu deus! Não corre não, hein? Rapaziada, deixa as cachê para depois. Pera aí, peraí. Vamos trocar uma ideia navigável. Olha, vem só logo aqui. transporte Vamos ficar ligado, hein? Ó, tá vazando o um bacon do teto. O quê? Ó, o ó. Ó, aí cai, Ó. Quero ver não fazer nada no vai. Rapaziada, vamos ficar esperto Ó, oh, ele corre, hein? Oh. Foi mal, foi mal. O Caverninha está muito emocionado, hein? Ele é do mal. Vamos trocar a munição só para ver se afeta ele melhor. Ó, dele... O que? Calma, tio. Não vale esse giracória, não, hein? Ó. Nossa! <risos> Ai, arde, hein, tio. Ropa o dele, ó. Ó, pega esse escopeta, vai. Olha, aí, Olha o que, que acontece. Ah. Ah. Ah. Ah. Nossa senhora. Bora. tá bravo, tá bravo. Ixi. Ixi. Ah. Rapaziada, foi mal. O cabernet está emocionado com esse game. Troca. Vai tomar no caneco. Beleza. Vamos continuar no mesmo esquema em que a gente deitou ele Ó, ó, só em, caiu, escopreta Ó, oh, ó, oh, caiu o escopretão Ó, oh, meu Deus, ele pula A cabeça do cara tá doendo, hein? Rapaziada, fazer é level 2, hein? Ixi, oh meu Deus, meu Deus, escorpião Olha é isso E aí, tem tempo? Ih oh meu Deus Peraí tio, como que é o negócio? Nossa, se adentro seu se aí? <risos> e aí tio, bora, bora cair, hein? Rapaziada, peraí, peraí, pega escopeta, pica! Rapaziada, granada, granada para quem tem? Rápido, cabernet, troca! Peraí jogo, peraí, não tá valendo, não tá valendo! Amor, até eu trocar o negócio ali, tio? Rapaziada, peraí, vamos deitar esse loco primeiramente, hein? Vira o peitinho, vira! completa Calma aí, tia, calma aí. Vamos oh, o meu deus, oi, oi, oi, oi, é a primeira, é a primeira! Oh. Ai! <fazes> Rapaziada, precisamos de uma estratégia melhor. O que que acontece? O jogo é pilantra, o caverninha precisava da granada. Mas a granada, você tem, não tem como pausar o jogo. Você vai mexer na granada ali, aí você tem que trocar la ah, ah, ah. Ah. Rapaziada, tem que dar certo agora. Entra, Chris. Entra, beleza. Pica a caixa. Vá, pega essas munição. Rapaziada, vamos correr e pegar todas as munição? Chris hum, tá pesado, tio. tá cheio de roupa, ela não tá correndo. Pega, Chris, pega. Isso, pica. Beleza, pega a minha picatória. Essa aqui paralisa o grego, ó. O zóio dele é uma só. é outra munição, hein, Chris? Ó, ó. Coitado, tio. Olha o tamanho dessa presa, gente. Pera aí, tio, peraí. aí, tio. Vai, vai dar esse zóio desse tamanho perto do Chris. Aí você cai, tio. Ele vai cair. Beleza, rapaziada. Ó, concentração. Olha o tanque tá descomplestado nesse peito velho dele. Beleza. Tá tranquilo. Carrega. Temos 76 tiros. De... Ok. Calma aí, tio. Ô nosso uh. oh, Chris. O quê? Uh. Rapaziada. O já me bateu hein, só isso foi de raspão hein, pegou na, na, na veia horta ali Nossa senhora, aí quebra hein Beleza, foi mal rapaziada, o, cab o Cabelinho está muito emocionado com esse chefe aqui tipo, ele é do mal O Cabelinho adora isso, ó Rapaziada, relembrando que temos que trocar a munição aqui de novo tio, oh, ô meu Deus, troca isso aqui mete a granada grega Temos três granadas grega. como é que ia é? ter um item aqui precioso? Rapaziada, é agora hein, é agora Cadê esse Loki? Ô oh, meu Deus, ele pula hein Vale subir em cima dos negócios? Sim, vai lá a cabeça do mesmo jeito Beleza, pegamos a cabeça do, do otário, hein Rapaziada, é agora, tio Nível 2 Ele dá um pulo grego e mata você de qualquer distância Oh, meu Deus, corre ó, oh. oh. oh, meu Deus Ele vai botar Rapaziada, ele dá um bote, hein Tá botando o um bote Beleza, rapaziada, ó oh. oh, Chris, não era isso, Chris oh, oh, Chris, você tá me entendendo errado, tio A gente não tá se comunicando legal Isso, Chris Ó, oh, gastamos uma vida toa, hein tio, oh meu deus do céu Beleza, beleza É agora, tio. pega a arminha, pica esse roxão dele, ó Bem no roxinho Ele protege hein Ó, oh, ó, oh, agora Chris, manda, manda no pezinho dele Isso, peraí tio Oh meu deus Rapaziada, esse ponte é altamente do Quintaro, Montaro e Sub-Zero nível 18 tio Vale isso Ó, oh, ó, oh, pega essa arminha aqui, pica, oh meu deus, acabou o buzão. Pega a completo, então tio, o que tem? Pega o que tem? 30 segundos, tio. Não, não tá dando certo, hein? É o último chefe, tio. Zeramos. É muito difícil. Ele vai matar. Oh meu Deus! Rapaz, ah. matou, tio. Não tem coco! É o último chefe, só pode, Bicha. Tô, tô suadamente suada. Rapaziada, antes de ser otário, vamos vamo ajeitar o negócio aqui, pelo amor de Deus, hein, Chris? Temos o Fogarelson som aqui, que não usamos. Rapaziada, temos moedinha que não gastamos. E temos o tio, que fortalece o caverninho, o caverninho não tá usando. Rapaziada, antes de mais nada, vamos refletir em tudo isso. Ajuntar as informações e proceder, hein? Estamos suficientemente carregados para bicar o otário. É isso aí. Rapaziada, é, não tá dando certo, não. não queria dizer isso, mas é, o cara é do mal peçonhento. Ele vira nível 2 ali, transforma, tá bicando forte o caverninha. Beleza, bica a caixa. Beleza. Rapaziada, é agora, hein? Ó, munição do amor, só Beleza, é outra munição, Chris. Ô, Chris, pelo amor de Deus, hein, Chris? Peraí, aí, pera aí, você trocou de lado, tio? Você tá ambidestros Como você fez esse negócio, Chris? Rapaziada! Peraí, peraí. Aí. Tava, tava, tava só aquecer, hein? Ó, beleza, escopeta o isso, dois, três, pica, quatro, cinco, vai lá, pica esse própolis dele, vamos arrancar essa cachumba dele na barra, dele. pega a outra arminha de novo, o Loki vai vir, Fica no zóio dele, ó, ó, ó, não adianta correr, cabelinha, zoinha zóio é com o cabelinho. ó, beleza, pega outra arma, isso, pica a cachumba, tem como picar o cachumbão dele, sim, tá bicando não, hein? Vou dar uma facada nessa rubela aqui, pelo amor de Deus, hein? Isso, foi. Nossa senhora, vou colocar esse pulmão na faca, tio! Beleza. Rapaziada, tá meio difícil esse né? negócio. Vai pular, tio. Ele dá o um pulinho grego aqui, ó. Eu tô ligado nos seus movimentos. Pega o zóio dele agora, ó. Mas só temos cinco balas dessa profissional. E é agora. O quê? É Agora o momento, hein? Oh, meu Deus, ele, ele é escorpião, tio. Aí a bala no sistema nervoso do caverninha Vem de boa, tio. Vem de boa, hein? Ó, ó. Ó o zoinho, ó. Oh. Beleza. Pegamos aí. Ô, oh, meu Deus. Para com essa vozinha, tá... hein, oh, Ô, meu Deus. Pega perto, caverninha. Pega perto. Ô, meu Deus. Ô, oh, meu Deus. Tem um verde aqui. Achou! Oh, e aí? Oxigênio? Ô, oh, meu Deus. O quê? Ele, ele voa! <risos> Rapaziada. Pegamos oxigênio, tio, caverninha. Aí, aí o caverninha não viu oxigênio. Uh, ele voa, hein? <risos> tá Care... Parei, parei. Tô de boa. Respirei, hein? Tá tranquilo. Dá o zoinho. Agora chama oxigênio, Tem tempo de tem boa, ó Pica fica oh, forte, hein Vou parar que o Chris tá picando, vamos respeitar o picamento, hein Rapaziada, ele voa Muito forte, você tá ligado no pintar e montar do motor bate Mais ou menos isso, hein, ó Lá, lá que você loja, vou tá com a granadinha de você, hein É bom você explodir Rapaziada, vamos acertar aí, Chris, pelo amor de Deus, hein Essas granadas velhas Ixi, o rapaziada, tem o um verdinho? Não tem verdinho, só pra te avisar oh. Vamos pegar o foguinho, ó Ó, oh, ó, oh. isso, deu tempo, deu tempo, foguinho, cadê o foguinho, mete fogo nesse celular, mete, cadê o lado? Não, não tem. Mas é, é esse lobby tio? Eu mandei, tá tá O que ele catarra? Rapaziada, tá catarrando hein? Ó, oh, fogo nesse lobby, ó. Oh. Isso! Ô, oh, fogo, faz alguma coisa aí. Ó, oh, antes de mais nada, biquerosene. Ô, oh, meu Deus, nunca acabou o verdinho. Eu preciso de oxigênio tio. O que? É? Ele voa? Rapaziada, pega o oxigênio por isso, pega. Pegamos. Oh! Oh! <risos> Rapaziada, oh. A Última bala grega do amor, hein? Taca foguinho, taca, taca foguinho nesse nó! Isso, Chris! Isso! Pica, pica! É outra bala, tio! É a escopeta! Ele é muito forte! Ele tá vindo! Rapaziada, tem mais verdinho, não? Boa pra mim, verdinho, Rapaziada, acabou o verdinho, Ó! Oh. Vamos picar certinho, Chris? Ó, oh, vem o pentinho Vem Vendo no caroço do alicate dele? Vem no caroço do alicate dele? Ah, velho, velho, meu... Ô, meu Deus, ele tá vindo! Chris! Injeta! Oh! Rapaziada! Oh, meu Deus! Olha aí, tia! Já acabou? Já acabou, Jéssica? Acabou, Jéssica? Eu quero... Oh meu Deus! aí eu preciso de mais um verdinho, hein? Pica, Chris! Isso! a oh, cachumba! Nossa! Acaba com essa cachumba dele! Vai, cachumba! Morre, morre! Rapaziada! Oh, meu Deus! Não tem mais verdinho! Só para avisar! Acabou no ar do Chris! Olha, Mas não podemos morrer agora, não, hein? Oh! o oh, verdinho! Oh. Oh. Pegamos tio, pegamos, foi mal tio Ok, meu Chris, corre, mais que sua perna pode Pelo amor de Deus, vira Oh, rapaziada, é o último chefe, zeramos esse jogo Porque não pode, o cara é muito Robocop contra a lei Oh Paseada. A emoção está batendo fortemente no meu pâncreas Oh, louco Oh, louco Aí, Chris Oh, Chris, aí Chris ele, ele tá dando bote Vale isso, injeta tudo que você tem dentro dessa veia, veia tua aí ele vai dar um o bote Ele tá muito rápido, tio Ai oh, meu Deus do céu Coleco. Carrega isso aí, Chris, carrega Rapaziada, tem até mais munição daquela forte, daquela não que bica, que bica O que é o gatorade dele Pega essa cachumba Oh ah, meu Deus Ai, ele pula de um lado pro outro What the tio <risos> <risos> <risos> Pega o verdinho, pega o verdinho Isso Vaza Oh, Chris Isso, dentro do cachumbal dele Pegamos o cachumbal, já era para que viagem é essa, velho? é o último chefe isso, não tem como não ser, tio ó, oh, zerou, zerou, é nóis aproveita game over Okay. <laughs> Pode é, o Chris sabe o que está fazendo. Ficou preta. Ficou preta, sempre funciona. river, ah. é, acabou mesmo. Joe? Eu sabia que era o último chefe. Não tem como não hein. Tava muito do mal aquele chefe ali. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. <sighs> Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. I'm on my way. <laughs> Chris, indo em busca a novos horizontes. Rapaziada, muito, muito louco esse game, hein, rapaziada. Oh, espero que acaba tão rápido. O Caverninha passou muito rápido, mas é bom, é legal. Rapaziada, antes de mais nada, o Caverninha queria lhe informar. Ô, louco! Se vocês curtiram esse game, dependendo do tanto de like emocionalmente no canal, o Caverninha vai fazer a DLC das oito. Tipo, vai ser... Igual essa, massa Espero que vocês curtiram Vão bicar o like, hein, para demonstrar que vocês querem mais ah. Rapazes, salve a todos aí, cavernista de plantão Que estão no local Moral da história O jogo é bem curtinho Mas é legal, hein, curti muito massa Os filminhos Legal, a história boa, o Chris Com uma voz bem massa É legal. Ficou legal, ficou muito massa O Caverninha curtiu, ele adora, a gente 7, ver, vocês sabem Só que o problema é a ponte de safena aqui Que se joga, é meio apelão, hein Meio do mal Salve a todos, cavernistas de plantão E te espero na próxima Vamos ver se vai sair outra DLC, hein Vamos bicar esse like, e te vejo na próxima